Mudar o jeito de se alimentar é uma das maiores dificuldades que sempre enfrentamos. E a gente sabe que você já deve ter tentado de tudo, dieta dos pontos, remédios, shakes milagrosos. Você pode até ter conseguido algum resultado, mas acaba sempre voltando a estaca zero. E isso é absurdamente frustrante. Imagino que você até deve ter procurado uma Nutri, e ela fez aquele plano perfeito e impecável para você mas por algum motivo você não consegue seguir aquele bendito plano mas você não está sozinho 8 em cada 10 pessoas que tentam emagrecer ou adotar um estilo de alimentação saudável falham isso porque esta mudança requer disciplina determinação foco e resiliência e nunca ninguém te ensinou a ser assim o segredo então está em virar a chave na sua mente foi pensando nessa dificuldade que um grupo de nutricionistas se juntou e decidiu fazer diferente, adicionando neurociência e coaching à sua atuação. Esta tropa de elite da nutrição pesquisou, estudou e aprimorou técnicas avançadas de reprogramação mental e repadronização de hábitos, trazendo resultados duradouros sem a necessidade de seguir uma dieta, excluir alimentos que você gosta ou comer coisas sem sabor. Isso tudo deu origem a um programa inovador de coaching nutricional em grupo, que em 10 semanas irá virar as chaves na sua mente e te ensinar uma nova maneira de encarar a alimentação, fazendo com que você acorde mais disposto, disciplinado e produtivo, reduzindo seu cansaço, estresse e ansiedade. Atingir e manter seu peso ideal vai passar a ser o resultado de uma prática de vida mais saudável e do seu próprio jeito. E eu sou a Paola, a Nutri, que vai te acompanhar nessa jornada. Vamos juntos?